Dicas de vida. Para viver bem, é preciso encontrar um equilíbrio entre todos esses elementos e cultivar uma vida plena e saudável. Autor um desconhecido. É isso. A vida boa, é uma vida equilibrada. Graças a Deus, né? graças ao meu conhecimento, eu encontrei isso. Lógico, ainda não sou santo, mas é, encontrei esse equilíbrio. Através de meditação através de autorrespeito, de autoconfiança, então a vida é um equilíbrio, nem muito luxúria, nem muito gula, nada, tudo no equilíbrio, beleza? É por aí, vai para o equilíbrio, respire, aceite quem você realmente é, aceite as outras pessoas. Pessoal, o meu objetivo hoje é com esse conhecimento ajudar as pessoas a se tornarem mais felizes, esse é meu objetivo de vida, foi o que eu consegui e foi muito difícil. Beijo no seu coração. Vamos em frente. Tchau.